Fala pessoal, tudo bom? O Márcio Guimarães mais uma vez aqui. O vídeo de hoje é bem rapidinho, um vídeo extra aqui nesta semana, porque eu estava acompanhando é, as notícias da Caixa Econômica Federal e o Pedro Guimarães entrou numa live dando novas é, medidas para a Caixa, tomando cinco novas é, novidades aí, vamos dizer assim, para você que está comprando imóvel, você que está fazendo financiamento. Então fique atento e se você não quer perder informação sobre o mercado imobiliário, sobre como comprar o seu imóvel, conseguir financiamento, então já vai se inscrevendo aqui no canal e acione o sininho para que você receba as notificações quando acontecer novidades e vídeos, assim como esse extra, para que você não perca oportunidades e realmente são oportunidades fantásticas. A Caixa Econômica Federal bateu aí 500 bilhões de reais em contrato, chegando, gente, a ser a ter um market share no, do mercado, em palavras mais cotidianas, sendo dona, vamos dizer assim, do mercado de financiamento imobiliário em torno de 70%. 69 ponto alguma coisa, quase 70% do mercado de financiamento é da Caixa Econômica Federal e ela vem tendo uma crescente absurda, não só pelo novo programa do do governo que é o Casa Verde e Amarela, mas também voltando a cons, conquistar um grande, é, um fatia do mercado no, na média e na classe média que é pelo SBPL, sistema aí brasileiro de poupança e empréstimos, tá? Mas quais são as novas medidas da Caixa e o que elas vão afetar aí para você? Ela está sendo hoje, melhor, hoje não, a partir do dia 22 de outubro, agora de 2020, a Caixa vai tomar, começa a funcionar essas medidas, tá? Que é o que todo mundo estava esperando sobre a, o corte da, da taxa de juros da Caixa Econômica Federal, que estava sendo praticado aí 6.50, 6.65, né? e agora está em 6.25 mais TR. Além da Caixa ter tomado a frente aí e ter feito várias, várias é, formas novas de financiamento, como corrigido pelo, pelo, pela inflação, pelo IPCA, que vem tomando grande força aí no mercado imobiliário também, ela lançou há pouco tempo também é, a questão dos juros fixos, né? Dos juros fixos. E se você não acompanhou o canal sabendo que o Itaú também veio na jogada lançando aí a correção, a taxa mais barata do mercado com correção da poupança, eu vou deixar o vídeo passando aqui em cima para que você possa é, ver o vídeo e conhecer, mas o que a Caixa está lançando agora, 6.25, a taxa de juros mais a TR, ela vai ser, com certeza está sendo, né, a partir agora do dia 22, o banco com a menor taxa do mercado. Eu não vou entrar em detalhes aqui, fazendo simulações, você vai poder entrar a partir do dia 22, 23 de, vamos dizer, de, de, de outubro agora, para verificar a diferença de financiamento. Vai cair em torno de 25%, o, a prestação, né? E quando eu digo cair o valor da prestação em 25% a menos, isso quer dizer também que o teu poder de compra, ela, ele vai aumentar. Você vai poder comprar com o mesmo salário um valor do imóvel ainda maior. Pode ser que nos próximos vídeos eu entre um pouco mais em detalhe sobre isso, mas hoje é rapidinho, é só para falar sobre essas cinco tendências. Então, a primeira, que é o corte da taxa de juros para 6,25% mais a TR, o segundo é o, a Caixa Econômica Federal está tomando também aí a iniciativa de prorrogar é, para os novos contratos, tá novos contratos, não são os contratos antigos, até o dia 30 de dezembro agora de 2020, o par, o, o, a pausa do financiamento por seis meses então se você está comprando o um imóvel agora vai comprar a partir do dia 20, é, 22 vai comprar a partir por exemplo em novembro vai comprar em dezembro até o dia 30 de dezembro você vai poder pausar por seis meses o seu financiamento Volto a repetir aqui já fiz vídeo também falando sobre isso quando as pessoas veem essas novidades do, das, da, dos bancos elas saem correndo para poder é, conseguir toda a situação isso somente se você precisar porque é óbvio que o valor que vai estar tá jogando no saldo devedor vai ter uma correção e você vai pagar um pouco mais se você pode pagar o teu financiamento normal não entre em pausa nenhuma segue a sequência normal aí do financiamento que você vai ter muito mais é, ganha muito mais com isso do que você pausando tá mas para quem aí tá precisando comprar um imóvel não, é aquelas, não são aquelas pessoas que estão tendo problema em contrato com o banco, é, com o trabalho, teve rescisão aí de contrato ou reduziu o contrato que vai contratar o um novo financiamento, vai ter problema. Estou dizendo aquelas pessoas que estão com o contrato certinho, recebendo, mas tem um receio, tá comprando o um imóvel, tem o um receio de ter algum tipo de problema, precisa pausar, Vai em frente, tá bom? Essa é a segunda novidade e, claro, a pausa é apenas nas parcelas, né, dos juros lá do saldo devedor Toda a questão da taxa é o seguro, né, e as tarifas são pagas, tá? Então você vai precisar estar tá pagando aí é, normalmente mensalmente, né? Isso segundo Pedro Guimarães. Essas novas é, novidades aí vão estar tá a partir do dia 22. Volto a frisar. Para que as pessoas não se preocupem, não entrem aqui perguntando como é que vai estar funcionando se já está funcionando. E a terceira é você vai poder pagar parcialmente também, isso é uma novidade, o seu financiamento, tá? Então se você, vamos lá, lhe deu o exemplo de você ter uma prestação de dois mil reais você vai ter uma redução de 25% da tua parcela, se você quiser, você vai pagar 75% do seu financiamento. Se isso acontecer até 75%, você vai poder pagar por seis meses dessa forma. Se você quiser reduzir um pouco mais, aí até 50% financiamento aí de 2 mil pagar mil reais aí, você não vai ter os seis meses em sim três meses. Essa aí é a segunda, é a terceira novidade. Desse novo plano do governo aí é, da Caixa Econômica Federal, tá? A quarta é que a Caixa Econômica Federal está dando uma ênfase muito grande e vai dar uma ênfase muito grande aos processos digitais, né? Contratação digital para que possa é, ter menos burocracia e mais agilidade na contratação. E a quinta e última é que todo mundo também estava esperando é a questão do feirão da caixa, o pessoal estava perguntando se ia ter, se não ia ter, vai ter o feirão, mas na nova modalidade que o mercado hoje está exigindo, né, que é o feirão online. E várias é, instituições, aí, várias é, instituições não, a palavra certa, são várias empresas, entidades como Secov, Ibrahim, é, várias outras, é, Sinduscom, né? todas essas entidades vão estar ajudando aí na, na formalização, vamos dizer assim, no, na confecção desse novo programa do feirão, que vai ser o feirão online, para que você possa comprar aí o teu imóvel, onde várias incorporadoras se juntam e dão condições melhor para todo brasileiro, tá bom? Essas informações que eu queria passar para você aqui, em última mão, para que você possa saber possa ficar sabendo, e se você amanhã vai sair para comprar um imóvel, já tem essa informação que é a partir do dia 22 apenas, se você contratar, então espera mais um pouquinho, você já vai poder ter esses benefícios que a Caixa Econômica Federal está oferecendo para você. Tá bom? Gostou do vídeo? Dá o like, e não esqueça de se inscrever aqui embaixo e acionar o sininho para receber as notificações quando eu postar vídeos assim como esse. Um abraço, vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!